Olá, meu nome é José Ronaldo, sou contador, atuo também na prestação de conta eleitoral e anual. Esse curso ele tem uma representatividade muito grande para mim, eu tenho uma gratidão imensa à professora Rita, principalmente por, no início dos trabalhos quando iniciei lá em 2016, é, seus videoaulas, sua, seu compartilhamento de conhecimento serviram muito, naquele início e até hoje, então é de suma importância, o sentimento que eu saio hoje é de gratidão à professora Rita e toda a sua equipe, pelo conteúdo apresentado, pelo grau de conhecimento e o nível de objetividade e transparência que ela, como ela transmite o curso, então o sentimento é esse, de gratidão, muito obrigado professora Rita, muito obrigado a toda a sua equipe.